Mas o que é isso? O que está acontecendo? Olha, todos nós aqui lutamos pela eleição do Marinho no Senado. Colocamos o Pacheco como ali uma secla do Dilma, que faria tudo o que o Dilma quisesse. Mas parece que não é bem assim que está acontecendo. Essa guerra entre o Centrão e o Dilma começa a aparecer cada vez mais, e tem como foco principal o Banco Central e sua autonomia. Nós esperávamos que o Pacheco fosse atrás do Dilma nessa questão. Só que o que aconteceu agora coloca o Dilma em choque. E se eu fosse ele, eu estaria tendo pesadelo lá nos Estados Unidos. Imaginando o Alckmin, presidente do Brasil, com ele de volta nas grades. É isso mesmo que a gente tem debatido aqui no canal. E vamos à seguinte incrível notícia. Aqui temos o Pacheco, tá? Ele afirmou nesta quarta-feira que a autonomia do Banco Central foi um avanço e que o modelo afasta critérios políticos. A declaração foi dada após a CNN questionar se haveria espaço no Senado para discussão de matéria que volte a alterar as regras do Banco Central. A situação do BC e a atual taxa de juros foram alvo de críticas nesta semana pelo presidente Dilma. Então, aqui a questão é muito importante. O Dilma quer colocar o Banco Central como bolsonarista. Chamou de... A Gleice Hoffman, inclusive, veio publicamente e disse que era o último alicerce do bolsonarismo que eles precisavam derrubar. E agora, velho, tá o Senado, o Pacheco falando a mesma coisa. Como é que fica essa situação? Como é que fica para o Dilma ficar culpando o Banco Central pelos seus problemas quando agora o próprio Senado toma partido? Como é que fica, rapaz? Tá maluco? O assunto foi aprovado por ambas as casas e sancionado. Depois houve uma discussão de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eu, diz o Pacheco, inclusive defendi a constitucionalidade. Encaminhei memoriais aos ministros do Supremo. Eu considero que é um avanço. Uma autonomia que afasta critérios políticos, já o que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. Vamos buscar cuidar das questões do país, enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central e buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum, bem sucedido. É isso que eu acredito, ressaltou o presidente do Senado, que vai ali Contrário 100% ao que o Dilma falou. E aí, como é que fica? A culpa agora vai ser de quem? Do Senado? Que ele não consegue governar? Que o Dilma não tem governabilidade? Meu Deus do céu! E aí, nós temos a notícia aqui do Henrique Meirelles. Você deve ter conhecido ele desde a última eleição, certo? Só que ele é ex-presidente do Banco Central nos dois primeiros mandatos do Dilma. E ele disse aqui que Dilma está seguindo a política de Dilma na economia. Isso mesmo, o Meirelles está dizendo que o Dilma é o Dilma, que o Lula não é mais o Lula, agora é o Dilma. Está fazendo as mesmas coisas que a Dilma fazia. Está aqui o próprio economista Henrique Meirelles avaliou nesta quarta-feira em entrevista à Globo News que Dilma está seguindo no campo de taxa de juros a política econômica do desgoverno da Dilma. Aparentemente, ele, o Dilma, está seguindo agora aquilo que foi exatamente o que aconteceu no desgoverno Dilma. A pouca probabilidade que dê certo, afirmou o economista, que também foi ministro da Fazenda do desgoverno Temer. Meirelles relatou as cobranças sobre as taxas de juros que Dilma fazia a ele quando comandava o Banco Central. De fato, algumas vezes ele se aborreceu. Queria que eu tomasse alguma medida em relação à taxa de juros. eu explicava que não era possível. Será que, que ele está simplesmente achando que pode meter o louco? Que não vai acontecer com a Dilma? Que agora ele tem o um Senado do lado dele? Como vimos, não é bem assim que está acontecendo, não, tá? O ex-presidente do Banco Central relembrou que, na época, Dilma fazia a mesma reclamação de que com juros altos a economia não iria crescer. Ele me dizia, Meirelles, mas se agora você não baixar a taxa de juros, o Brasil não vai crescer. Ele poderia ter me mas não fez, acrescentou. Segundo Meirelles, na prática, aconteceu o contrário do que a ala política do PT previa. A economia cresceu, mesmo com juros altos, e a taxa básica foi caindo conforme, então, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, promovia um ajuste fiscal. Quando o Lula assumiu o primeiro mandato de 2003, a taxa de juros estava em 25,5%. Bem acima dos 13,75% atuais. Depois, logo em fevereiro de 2003, o BC de Meirelles subiu a taxa de juros para 26,5%. Ao término do segundo mandato de Dilma, a economia tinha crescido 7,5% e a taxa de juros tinha caído abaixo dos, dígitos, dos dois dígitos. Então, por que diabo o Dilmo tá dando um tiro no próprio pé, cara? É porque ele precisa encontrar culpados pela desgraça que vem acontecendo. Eu chamo vo pra vocês a atenção aqui das lojas Marisa, sabe? Com essas lojas americanas, também tem a loja Marisa. Também tá indo ladeira abaixo, certo? Ontem tivemos a notícia que seu presidente renunciou. Uma dívida de 600 milhões da empresa E aí hoje as ações da loja despencam com 18% E passa a valer menos de um real E aí, por que será uma coisa dessa? Por que será? A mídia podre ficou em silêncio sobre a Marisa Mas eu trago aqui para vocês uma notícia do site Gazeta do Povo De 2006, olhem vocês 2006 Quem, tá? Quem era o presidente? o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o BNDES lá em 2006 tá aprovou a notícia de 2006 então o BNDES em 2006 aprovou o financiamento de 114,7 milhões para as lojas Marisa segundo o banco estatal os recursos serão usados para a expansão e reforma da rede de lojas o BNDES esclareceu que no início da ampliação de cadeias de lojas foi em 2005 e será implementada até 2007. O financiamento resultará na abertura de 19 lojas, ampliação de 30 e reforma de 12 unidades espalhadas pelo país. É, notícia de 2006, corta para todo esse tempo depois e cadê essa porcaria? Tá, quase 20 anos depois a lojas Marisa entra em colapso, com uma dívida enorme. Por que será? Porque toda vez, eu volto a repetir, que o Estado interfere na economia, ah, eu vou ajudar aquelas empresas ali, vou criar postos de trabalho. Caramba, você acabou de interferir na economia, acabou de destruir seus concorrentes e vai garantir que essa empresa entre em falência no futuro, porque ela não se desenvolveu, não conseguiu não é, se estabelecer com o mercado e fracassa. Eminente, tá? E também aí, olha, vocês gostam do Bolsa Família? Alguém conhece alguém que recebe o Bolsa Família? Pode dizer tchau, tchau. Tchau, querida, tchau. Né? Já vão ter um monte de corte ali. Então a notícia é a seguinte: Bolsa Família, ministro diz ter indício de que 2,5 milhões recebem benefício de forma indevida, diz ele aqui. Como assim, cara? Já vai cortar ali um monte de gente. Aqui o resumo é o seguinte, ministro diz que o governo está revisando os dados e que resultado será apresentado ao presidente Dilma em este mês. É muita gente para pagar a conta, precisa pagar os artistas, né? Segundo o ministro, há pessoas com renda de nove salários mínimos que estão recebendo benefício. Dias afirmou que há é indícios de que o, de, o governo de Jair Bolsonaro tenha feito uma bagunça no cadastro único em troca de votos. Irregularidades serão investigadas pelo governo. Ah, sim, regularidade, foi por causa de voto, tá? Não, vocês são tão bonzinhos, não é mesmo? É por isso que eles já sabem que tá vindo críticas terríveis ao desgoverno do Dilma. E aí, nós temos a seguinte notícia. PT levará ao Conselho de Ética parlamentares que xingarem o Dilma. E o que é xingar, gente? É só falar palavrão? Não. Lembra aqueles deputados ali na posse deles, todo mundo chamando Lula de ladrão? Então agora vai ser crime você fazer uma coisa dessa. E aí, olha que absurdo essa notícia, porque eles sabem que estão todos contra eles, né? Dilmo reúne com influenciadores de esquerda para articular ações na web olha que maravilha ele criando seu gabinete do amor cheio de influenciadores bonitiz lindis todos fofinhês é isso que o Dilmo pretende fazer imagina se o bolsonaro fizesse alguma coisa disso tava todo mundo preso foi todo mundo perseguido mas o Dilmo na cara de todo mundo, faz o gabinete dele do amor, declara aí, vai ter ajuda para esses caras. É pró esperar que sim, porque se tem alguém que é recompensado, né, que recompensa, é a esquerda. Ah, eles são muito... Podem ver o que eles estão fazendo com os artistas, né? Recompensam muito, são muito generosos com aqueles que pediram votos para eles. E não pense que esses influenciadores vão ficar para trás. Eles são muito coitadinhos, eles têm poucas visualizações, precisam de ajuda para vencer essa direita na internet. Vai sonhando aí, tá certo? Por último, se você deseja dar uma força aqui para o nosso crescimento, apoiar o canal, o faço através da nossa sexta rifa, agradeço a ajuda de todo mundo. Muito obrigado, quero saber seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau.